sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Casa e Cor 2021. Hoje eu estou no Stand 10 aqui do Daniel Wilgues, Caso ab sabe. O nome do espaço é um conceito de origem oriental que surge das ideias japonesas do Zen, Budismo e se baseia na beleza do imperfeito, do transitório e no encanto da simplicidade daquilo que é irregular. Uma vida pautada na rusticidade que traz o minimalismo a prima por aquilo que é essencial, sentimento de que vem do movimento vivido no último ano. Uh, gente, seja bem-vindo então a mais uma obra de arte essa aqui do é Daniel Wilges. Esse arquiteto já foi premiado gente o que, que ele quis trazer uma ideia de simplicidade a beleza do inacabado essa é a proposta com alguns temas orientais japoneses né eu amo a cultura japonesa e aqui ele trouxe um tema minimalista uh, sobre a pandemia o que ela fez né dar esse astral assim né de inacabado esse astral que às vezes é belo né pela simplicidade pela humildade mas ao mesmo tempo mostra uma vida mais simples modesta né é isso que é a ideia desse stand também é bem procurado esse stand aqui ficou muito famoso então seja bem-vindo seja bem-vinda ao stand do daniel wiggs vamos conhecer gente aqui a minha esquerda já entrando aqui tá gente olha só nós temos aqui uma cozinha tá uma pia no fundo a geladeira aqui do lado uma mesa Olha que, olha que legal, gente, até essa mesa, esse mármore aqui, tá, é, tem falhas, olha só, olha só, o meu dedo aqui, ó, olha só que louco, muito bacana isso aqui, diferente, na, na verdade, aqui a gente tem a pia, aqui na pia, um gavetão, gente, olha só que bacana isso aqui, uma bela, uma gaveta e mais duas gavetas aqui pros talheres, aqui, então para guardar né uh, pano de prato as coisas sem nenhum gavetão aqui embaixo uh, olha só a uh, prêmio 2021 destaque melhor uso de revestimento daniel wicks destaque melhor design biofílico né 2021 também você tem que conhecer esse espaço aqui é bem diferente chama atenção mesmo sabe Dá um impacto nas pessoas né eu dificilmente sendo sincero não vi um apartamento com esses estilos né? Nem em casa mas com certeza se se alguém morando aqui vai ficar impactado Então essa é a proposta de você ficar impactado com a beleza da simplicidade Aqui uma geladeira, não é muito simples, mas é a mostra né gente Então tem que mostrar as novidades da LG Aqui uns nichos, ó, bem legal, uns detalhes Olha aqui isso aqui, cara É um lustre, ó, todo de taquara aqui, viu Todo de junco na verdade né? Olha as paredes, gente, como que mostra. Olha só que louco, né? É como se fosse um loft, um estúdio, né? Mobiliado a estilo oriental, né? Tipo guarda-roupa no meio, cama atrás da cama, só uh, um móvelzinho que separa do banheiro para ficar mais privativo. Essa é a proposta, então, desse arquiteto premiado. E vem cá, gente. Olha essa sala aqui. Não parece uma sala de filme de terror? <risos> Ai ah, meu cara, mas é diferente, a proposta é boa né, aí que a ideia pega, então né, o cara é premiado, o cara sabe o que faz, tá na tendência, tá na moda né Olha só, aqui umas pedras, até as pedras não são, cara, cada coisa é diferente aqui nesse espaço, se olhar detalhe assim é impressionante Aqui tipo uma mesa que não é de centro, de canto do sofá, as pedras meio que se encaixam e fazem a volta no sofá, olha que louco isso aqui mano, muito top. Olha os quadros, simples, papel, risco simples, lendo o quadro, massa corrida, estilo inacabado. E olha isso aqui, meus caros, olha que louco isso aqui, cara. Um monte de corda. Caraca, mano. Bem diferente mesmo, hein? Muito diferente isso aqui, aqui então tem mais coisa para você colocar então aqui né o copo o prato televisão painel aqui a gente tem uh, um um espaço diferente que é tudo aquilo ali a gente fechado de junco ó. coisa simples que você visita a lagoa ali em Capão da Canoa e pega vários eu vou te mostrar o guarda-roupa que esse é bonito olha só que diferente tudo eu acho que é junco isso aqui cara é junco com certeza Tá seco, né? Na lagoa ele é verde E aqui então, bem-vindo ao dormitório Tá, gente? Aqui é o dormitório Olha só que guarda-roupa diferenciado Serve então como uma decoração da sala Que divide a sala Todo de vidro, né? Uh, não dá pra deixar bagunçado, é óbvio, né? <risos> Lá em casa não daria certo, tá, gente? Eu sou bagunceiro Olha só Nem onde é que abre isso aqui meu caro Olha que top Tá aqui vestindo a roupa, tô olhando TV Não precisa botar a TV no guarda-roupa E aqui, gente, ó Dá pra notar que tem uma cama de casal LED embaixo tô dando em cima dos juncos aqui uh, LED embaixo da cama Faz toda a volta aqui Dá pra notar que parece que alguém dormiu aqui, né? Não fui eu, gente, tá? Eu sei que eu tô cansado, às vezes, né? Parece que eu tô com sono, mas não fui eu que dormi aqui, não Aqui tem, gente, olha só um detalhe importante, ó, pro pessoal Fazer exercício, olha só Que bacana, nossa, eu tô a corda Aqui pra se exercitar, né Faltou só o detalhe aquele Pra gente treinar, que nem o Bruce Lee treina Aqueles negocinhos pra dar soco e tal <risos> Então aqui, gente, ó É o quarto, olha só que Que diferente, cara Que doideira Cada... Olha só, é de algodão, cara Cada coisa louca aqui, hein Bah, esse quarto aqui de noite dá medo, <risos> hein? Olha só, então aqui é o quarto, seria o quarto casal, né, propósito do quarto casal. Aqui atrás do quarto, gente, área de serviço, banheiro, tudo junto, ó. Olha só, aqui umas toalhas jogadas no chão, representando a simplicidade da beleza. E eu digo para minha esposa às vezes quando deixa em cima da cama a toalha, isso é arte. <risos> é arte que resulta em apanhar, né? tá louco, tô brincando gente ó, aqui tem armários também, ó aqui a é toalha, aqui é para guardar né, alguns produtos de higiene aqui, pra botar na máquina, e aqui meu cara olha só olha que top, isso aqui esqueci o nome disso aqui, é o que separa o banheiro do quarto, a cama tá aqui atrás, ó, aqui tem duas cubas, tendo-se a proposta que seria um casal morando nesse Desse apartamento, nesse loft, né? Aqui também a mesma pedra Eu não tenho o nome dela aqui, vamos descobrir A mesma pedra que ela, que tem uns furos Parece que é inacabada Olha que linda essa pedra, gente, muito top Aqui tem uns buraquinhos Elas têm um LED por trás Olha esse espelho redondo, gente Deixa até a gente mais bonito, né? Olha só, tudo bom? <risos> Vem cá, vou te mostrar o resto Olha só, aqui tem Você podemos pendurar as toalhas Isso aqui é bacana, eu curto, as pessoas não gostam Deixa a toalha ali, toalha de rosto, né? Na pia, assim, bem bacana E aqui, meu cara, olha só Ali papel higiênico, aqui o vaso do lado, né? Ali o cestinho do lixo Bem rústico também Feito de junco ratã Em cima, mais espaço para as toalhas E aqui ao lado, olha que interessante isso aqui Ah, nós ia ver o nome do granito, né? Vamos ver se eu consigo descobrir aqui Vamos ver Pro marmo Tá escrito aqui, né? vai ter no vai ter que no no site no na casa e cor tem nome de todos eles tá é o mesmo da cozinha você pode vir escanear o QR code e descobrir qualquer é. olha só que diferente isso aqui gente um chuveiro de cima mas o um banheiro aqui gente ó isso aqui é um pano meu cara pano, pano parece pano de saco e olha que legal isso aqui não sei se a ideia era para fazer de barro alguma coisa assim esse aqui é o box do banheiro né e o que é mais surpreendente, gente, é que assim, ó, aqui o arquiteto colocou uma esponja, aquelas esponjas natural mesmo que você acha, né, no, no mato, sabe? Lá em Capão tem alguns lugares que tem mato, você encontra ela. Uma esponja, sabão, sabão bem simples, pouca coisa ali, é a beleza da simplicidade e do inacabado, né? Uh, essa esponja pra tomar banho Só faltou, tá, gente? Aqui no vaso, colocar o sabugo ali <risos> Ai, ai, ai, gente Quem é que é do tempo das patentes, né? Eu não sou muito, né? Tive oportunidade de conhecer algumas <risos> Mas não usei sabugo E aqui, gente, olha O que, que é isso aqui, meu Jesus amado? Olha só Que é diferente, né? Parece umas águas-vivas dando choque Uma coisa assim Ferro, lã Só que é... Então é cobre Isso aqui É uma lã O que, que é isso aqui, cara? Não sei Se você tá vendo, Daniel uh, Pode escrever embaixo aí Que eu sinceramente não sei qual é a proposta da, Dessas águas vivas aqui LED, junco Vamos fazer mais um giro aqui Rapidinho o tour Então aqui seria uh, o box do banheiro Aqui seria a pia, a de serviço Quarto aqui do casal Calão de casal o guarda-roupa, a sala, o living, né? E estar aqui e jantar integrado e lá atrás a nossa geladeira. E seria uma portinha ali, no caso, né? Que uh, seria a entrada do apartamento, vamos dizer assim, né? Gente, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana. E tchau, gente.